Pedir, tem uma galera aí é. se preparando para a Corrida do Trabalhador, evento do Tribunal Sim, Regional do Trabalho, verdade. que traz como tema esse ano Jovem Aprendiz, e a nossa equipe acompanhou o treino desse pessoal para a corrida. Né, os competidores, vamos ver aí. A Maria Luísa tem 11 anos e descobriu desde cedo que tinha talento para a corrida. Ela já participou de diversas competições de atletismo. Eu criei uma paixão né, pelo esporte desde os meus sete anos, que foi quando o meu professor de educação física né, falou para minha mãe que eu, tinha um, eu já tinha um pouco de talento no esporte, desde as aulas de educação física que eu corria bastante. A Manu também ama correr e mesmo quando não consegue vencer, ela não desiste de continuar. Quando eu perdi pela primeira vez eu fiquei bem triste. E aí, como que você fez para... Continuar, voltar a correr. Hum, superei aquilo lá e voltei a treinar mais para ganhar para ir para outra pra participar da corrida de novo e ganhar. A Maria e a Manu fazem parte do grupo de 250 crianças que treinam no projeto de atletismo do Vicente. Ele foi medalhista olímpico nos Jogos de Pequim em 2008 e desde então se dedica a incentivar jovens talentos na Baixada Cuiabana. A minha ideia é que o maior número de crianças possam ter a mesma oportunidade dentro do atletismo como, do jeito que eu tive onde cheguei a três Olimpíadas e duas medalhas olímpicas. Então, no meu desejo, na minha, na minha alma, no meu coração, é que todas as crianças passem pelo mesmo caminho até chegar no pódio olímpico. Essas crianças vão participar da quarta Corrida do Trabalho, idealizada pelo TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. O tema da corrida deste ano é o programa Jovem Aprendiz, que proporciona a inserção de jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. Visamos chamar a atenção das empresas para a necessidade de contratação de jovens aprendizes e também chamar a atenção dos jovens para que eles possam trabalhar, possam inserir-se no mercado de trabalho, numa condição correta, na idade certa, vinculados a uma escola, estudando com o ensino médio completo ou por completar, mas sempre na escola. Essa é a intenção do tribunal com esse evento. A corrida será disputada em duas etapas, para a criançada no próximo dia 30 e para os adultos no dia do trabalhador, 1 de maio. A prova terá percursos de 5 e 10 quilômetros e ainda a caminhada. Quem for caminhar dará uma volta em torno do Parque das Águas e retorna para a lateral do tribunal. A corrida de 5 quilômetros vai passando pelo Detran e retorna pelo mesmo trajeto. E a de 10 quilômetros o corredor vai até o Tribunal de Justiça e aí retorna pela avenida é, do CPA. A corrida do trabalhador quer mostrar que esporte e educação Podem caminhar juntos. E nesse desafio, todos saem vencedores. Eu gosto de uma, de uma frase do Nelson Mandela que ele falava que o esporte tem o um poder de mudar o mundo. E eu sou prova que o esporte mudou a minha vida.